Eu disse, acho, em alguma aula, que aprender português é bom, porque não se ajuda na interpretação, né? Se eu não entendo português, se eu não entendo o porquê de uma conjunção, o porquê de uma vírgula, do ponto e vírgula, eu posso interpretar errado o texto. Né? Hebreus 12, o mais conhecido. A pessoa disse assim, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Né? Aí fala assim, quem que é essa nuvem de testemunhas Quem é pentecostal? E aí imagina, nuvem, força maligna, <risos> potestade maligna. Nuvem de testemunhos são demônios que estão de olho na gente. Outra, é dizem, nuvem, são pessoas. Os incrédulos que estão de olho na gente para ver seu testemunho. né Nuvem, aí vão criando. Quem são essas nuvens, né? Mas é uma questão gramatical. Você lembra os 12, ele começa assim, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, pronto, já te deu a resposta, porque portanto é uma conjunção. E a conjunção, ele está dizendo assim, não leia o que vem a seguir sem antes o que venha anteriormente. Portanto, é uma ponte de ligação. Você vai interpretar o que eu vou falar agora com base no que está antes, o que, é que está no capítulo 11, a grande nuvem de testemunhas, a grande lista dos heróis da fé. <risos> tá vendo? Não precisa se nem assim, querer ter a revelação. testemunhas? Né? Assim... Ah, testemunhas. Quem que é testemunha, senhor advogado? Né? Quem que é testemunha? Aquele que vivencia o fato. Tá. Agora, eles são testemunhas por quê? São testemunhas da fé. Eles viram por experiência própria que Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Tá. Todos esses heróis da fé viram que Deus fala, Deus cumpre. Eles são testemunhas. Você pode confiar, tem uma lista de testemunhas que testemunham que Deus fala com. Eles não viram a, a, a promessa acontecer, é. mas confiaram na palavra do Senhor. É Alguns não, alguns sim. Né? Não viram no momento, né? mas na história é está provado o que aconteceu. Aí no capítulo 12, ele, com ele começa com o maior testemunho da fé que é Jesus, que ele viveu aquilo que a palavra diz e que se cumpriu na sua vida.